Nós temos duas energias vitais, duas energias que precisam ser sempre, sempre, sempre muito, muito, muito respeitadas. Gente, isso é, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes que vocês levarem no encontro de hoje. Quando eu falo palhaço, coloque entre parênteses, pessoa. Duas energias que o palhaço precisa ter para existir, muito importantes, tá? Vai ter outras, a gente tem toda a fisiologia do palhaço. O estômago palhaços trabalham com o estômago. Meu Deus, rapaz, o que, é que você está querendo me dizer com isso, criatura, bichinho? Fome, gente. Quando a gente está com a nossa fome alterada, a gente está com a vida esvaindo. O que, que eu quero dizer com isso? Se você não tem fome de viver, se você não tem fome de aprender, se você não tem fome de acordar, se você não tem fome de comer o mundo, você está adoecendo. Se você está comendo mal, muito, pouco, você está colocando coisa ruim no seu estômago. E agora, então, a gente vai dançar imaginando pelo espaço, tá? Que esse estômago está te guiando, tá bom? Imagina que está saindo aquele azul cintilante do estômago e o estômago quer comer o mundo. Agora caminha assim um pouco. Isso, vem para o Agora, essa fome que eu tinha de lamber os objetos com o estômago, eu vou poder usar as mãos, tá? E vou poder cheirar os objetos, olhar, como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Mas eu continuo com o impulso, com o desejo, que é do estômago. Nós vamos ir o espaço e daqui a pouco... Ah! Oh! Oh! Olha as coisas... Agora, só para a gente refletir depois da aula, eu quero que vocês pensem o seguinte: olha quanta trilharia, quanta porcaria, quanto objeto, quanta tralha que a gente carrega na nossa vida. Cada coisinha que vocês têm na casa de vocês, cada bibelô, cada folha de papel, cada garfo, cada potinho que vocês compram em 1999, cada coisinha dessa simboliza um tempo da vida de vocês que vocês deram em troca de dinheiro. vocês recebem dinheiro fazendo aquilo que vocês amam de verdade, que faz vocês pular da cama com o estômago assim, ó, cheio de tesão, legal. Então, por favor, gente, quando vocês decidirem ter experiências de vida, pensem bem se elas estão nas coisas materiais ou se elas estão no estômago. Se enche o estômago de vocês de verdade ou se é algo que estão colocando na cabeça de vocês, porque não se culpem, né? A gente sai para a rua e a gente, os caras estão ali metralhando o nosso psique, dizendo para nós que se a gente comprar, a gente vai ficar bonito, vai ser feliz, vai ser legal, mas a gente consegue. Né? E é por isso que o palhaço nos ensina o quê? É uma malinha na mão e viaja o mundo. Seis, quatro peças de roupa, uma galinha de plástico, maquiagem, um nariz... E foi isso, meu, minha ferramenta de trabalho, que transformou a vida daquelas pessoas. Se eu tenho 20 pares de sapato em casa, tem pelo menos 18 pessoas descalças. Palhaçaria. É trabalhar aqui dentro.